Meu nome é Ana Paula, eu me formei em Psicologia em 2008 e durante o meu curso o que eu mais ouvi foi que um psicólogo não conseguiria sobreviver da área clínica, atuando em clínica, né? Uh, tanto é que os estágios, o direcionamento que as pessoas tinham eram focados em RH, nunca em clínica. Uh, eu iniciei uh, em uma instituição filantrópica como psicóloga no RH Recrutamento e Seleção é, recebi uma oportunidade para trabalhar no ambulatório. No ambulatório eu atuei com crianças com necessidades especiais e com as mães. E isso me gerava uma insatisfação, principalmente por parte das mães, né, que era um tempo curto que eu tinha para conseguir um resultado efetivo na relação né, e no desenvolvimento daquelas crianças. É, e eu precisava de resultados em curto tempo. Trabalhava também com autistas, né? eram crianças com necessidades especiais e autistas. É, até que me falaram da Sociedade Interamericana de Hipnose e os cursos que aqui tinham, eu resolvi fazer o Reprogramação Mental e depois de Hipnose Clínica. E as aulas eram bem dinâmicas, né com diversas técnicas, é, no momento em que eu aplicava, eu também conseguia perceber algumas coisas minhas e isso para mim foi o diferencial, que a partir do momento em que eu consigo trabalhar a questão do outro antes de trabalhar a minha, isso faz toda a diferença. As aulas eram bem dinâmicas, né? a didática era fácil, até porque eu não tinha nenhum conhecimento na área de hipnose, nenhum. E eu consegui absorver de uma forma fácil, rápida e eficiente. E com isso eu consegui aplicar no lugar que eu trabalhava, que era o ambulatório. E eu consegui os é, é, efeitos, né, os resultados, muito rápidos, à vista do que eu estava trabalhando an antes e que os outros profissionais também estavam desenvolvendo. E tanto com as crianças, quanto com os pais. E isso me fez sentir mais forte como profissional, mais capaz, é, que eu dei o um segundo passo, que foi abrir o meu consultório. E no meu consultório, uh, uh, quando eu comecei a divulgar que eu trabalhava com hipnose na psicologia como recurso, né, é, eu consegui é, abrir um leque de pacientes. né, Eles vieram a princípio pela curiosidade né? e perceberam como é eficaz... É, é, a hipnose no acompanhamento, as técnicas, e isso fez toda a diferença. em Um caso que me chamou a atenção né, é, foi de uma paciente que, na avaliação, ela veio com uma relação escrita de 17 itens, né, é, 17 queixas que ela tinha. Ela tinha escrito porque ela estava com receio de não lembrar de todos. E em poucos atendimentos é, ela conseguiu resolver aquelas questões, né, eu encontrei depois de um certo tempo de finalizado o atendimento, ela falou que não tinha mais nenhuma daquelas queixas, né, que já já tinha superado já estava conseguindo resolver todas as suas questões. É, hoje eu trabalho na minha clínica. Eu sou muito feliz com aquilo que faço, né? é, desenvolvo um trabalho que eu sinto que é satisfatório tanto para mim quanto para o meu paciente e trabalho em dias determinados aqui na sociedade.